Ó, do arqueado a sobrancelha, a gente pega uma faixa de cabelo lá pra trás. ver se tá igual dos dois lados, não tá? A gente faz a risca formando um triângulo. Então, eu vou entrar com esse cabelo não reto, mas numa diagonal para trás. Ó atrás como fica, tá vendo? Aqui é uma diagonal para trás, então fica um V, depois que eu tirei certinho, eu vou fazer um zigue-zague em cima desta linha. Mesma coisa do outro lado. Reservei o topo, agora eu separo as laterais na orelha. A mesma coisa, puxei a linha reta, marquei certinho onde eu quero, agora eu faço o zigue-zague e reservo igualzinho lá do outro lado. O próximo passo é fazer um rabo de cavalo com o que sobrou aqui de cabelo na altura que você gosta. Você pode fazer o um rabo bem alto, pode fazer ele bem baixo ou como eu tô como eu vou fazer aqui um rabo na médio, numa altura média. Tô passando uma cera. Eu estou usando uma cera da Muriel. Vou deixar aqui o ah, um desenho aí para você, uma foto aí para vocês. Agora eu vou prender com um rabo de cavalo com um elástico. Pode ser aqueles elásticos de bigodinho. Se você preferir usar os grampinhos, que tem gente que gosta de colocar grampinho para prender assim, enrolar tudo. Pode ser também certifique-se que o rabinho está lá na linha do nariz, tá? agora nós vamos fazer essa parte aqui de cima esse topo, primeiro de tudo penteio, serinha o spray de brilho eu uso esse valorize da amende nesta parte aqui na frente nós vamos tirar uma mecha esta mecha que eu tirei tem mais ou menos um dedo na largura lateral aqui, ó, tá? E nós vamos começar uma trança. Espinha de peixe, onde eu vou embutir dos dois lados e vou embutir mechas grossas. Não vou embutir mechas fininhas, não, ó. Já passei aqui, ó, peguei uma a espinha de peixe... Tiro de um lado e jogo pro outro Tiro do um Tiro do outro lado e jogo pro um Vou tirar Vou jogar uma mecha aqui E vou embutir A primeira aqui, lateral Serinha na mão Joguei pra lá Passo a mechinha E vou pegar um outro tanto para embutir mais uma vez, aqui é lateral novamente Nós vamos puxar, beliscar essas mechas, a trança todinha, para gente deixá ela maior, mais folgada, mais afofada, que é onde dá o efeito... agora eu continuo porque eu vou fazer essa espinha de peixe até chegar no rabinho de cavalo não tenho mais embutir, não tenho mais cabelo para embutir, mas eu continuo até chegar lá onde eu quero então aqui de novo eu paro e vou Pensar, beliscar as mechas com um grampinho de marcação ou qualquer um grampinho. Você segura aqui a, a trança, porque nós vamos trabalhar as laterais. Depois a gente prende tudo no rabinho de cavalo, tá bom? Meu spray de brilho. A serinha sempre penteando. Você pegou, fez aqui, ajeitou tudo direitinho. Chegando aqui atrás, você vai dar uma giradinha e já ajeita aqui, ó, pra ficar embaixo da trança, em cima do rabinho de cavalo estou usando o grampinho número 5 já coloque em cruz estou vindo com spray de fixação forte esse daqui é da Nasca mas eu uso da Amende também tudo igual do outro lado pentear, spray de brilho, serinha, pentear pentear, pentear Agora eu estou tirando aqui o meu grampinho Que eu pus para segurar a trança Agora que eu vou pegar todo esse cabelo E prender o rabo de cavalo bem preso, bem firme Aqui eu vou usar o elástico com dois grampinhos Vou pegar uma mecha por baixo, pentear esta mechinha e enrolar. Fiz Babyliss em todo esse rabinho, cachei, cachei mesmo, cachinho Maísa. Que agora eu vou desmanchar esses cachinhos. Com um pente largo, bem largo, porque aí ele fica mais volumosão, e agora eu vou dar ao vou criar uma altura nesse rabinho de cavalo. Então, ó, eu vou puxar uma mecha aqui pra cima, puxando, puxando. Eu penteio esta mecha. Eu vou jogar o spray dos dois lados e vou soprar, para secar rápido, com isso eu dou volume e estrutura, então eu vou fazer isso separando um dedinho de uma mecha para outra, eu fiz uma mecha aqui, agora um dedinho eu puxo outra mecha uma aqui essa eu já puxo mais pra lateral ó, ao invés de puxar aqui pra cima, eu vou puxar ela um pouquinho mais pra lateral, ó, pra ficar mais abertinha do outro lado igual meço um dedinho e começo a puxar. E este é o nosso rabo de cavalo de hoje. Bem estruturado, com uma trança super volumosa, para qualquer ocasião. Muito obrigada por assistir, um super beijo. Não esqueça do meu like aqui embaixo. E até a próxima!